essa aula, que onde a coisa nasceu pós pandemia durante o período da pandemia que a Cris disse lá atrás, a necessidade de, de de um espaço para fazer videoconferência a empresa continuou trabalhando não podia receber os clientes não podiam receber os fornecedores mas tinha que ter um espaço para fazer esse contato e essa necessidade surgiu a gente saiu correndo e o que, que a gente precisa? Precisava de um espaço onde nós pudéssemos agregar o maior número de pessoas possível é, da fábrica durante o trabalho do expediente. Mas tinha que ser uma sala que fosse aconchegante, uma sala onde eu tivesse, além de colocar as 15, 16 pessoas, onde eu pudesse ter um fluxo aqui dentro. Agora, vocês imaginam você ter que fazer uma mesa para comportar 15 pessoas? É quase um cinema, né? A gente ter que pensar nisso, como fazer, mais uma vez a marcenaria veio como um fator importante, determinante, porque não existe isso pronto no mercado. Uma mesa de 7 metros de comprimento não existe, com 1,40m. Então existem algumas peculiaridades para colocar isso em funcionamento. Ela tem que ser colocado os apoios é, frente nas duas extremidades, apoios centrais, mas que não atrapalhasse as pernas para você sentar junto as cadeiras apropriadas e tudo mais. O que, que tinha que ter? A minha ideia, a nossa ideia. Tinha que dizer e comunicar onde era é o espaço. Então a gente trabalhou com o logo na empresa. O Tim tem algumas coisas que ele gosta muito lá do humano dele, de mostrar pensamentos, sonhos, reflexões. Então vamos trazer isso para a sala de reuniões. Então tem lá o painel, o painel quando quanto maior o sonho, mais importante é o time. Exatamente isso, junto com a foto do Empire State, que é uma quem conhece fotografia sabe que são é um ícone, né? Ele sentado numa uma viga de de metal. E uma frase onde para ele era importante que as pessoas que motivasse as pessoas e que elas sentissem a importância que o ser humano tem porque afinal de contas ele trabalha com nova gente. As pessoas precisam usar. então não é só fazer móvel, colocar no mercado e vender, não, deixa eu e pensar em produzir. Foi um grande desafio, principalmente porque eu é, desenvolvi projetos para a Santiná, sabe por quê? Porque é uma indústria moveleira e eu tinha que projetar móveis para uma indústria moveleira com uma outra pegada. Com uma pegada mais artesanal, saindo do que eles estavam acostumados a ver e a fazer. Mas não significa que eles não tenham uma maiscenaria onde eles desenvolvem os protótipos e pensam. tá? quer eu dizer, trabal... a ideia é trabalhar, eles são profissionais, eles entendem do que a gente está falando. E a gente tinha que trazer para um outro universo, que era da uma maiscenaria do móvel conceitual, da necessidade específica e não daquela coletiva. É a coisa do móvel no, no varejo, não no é um atacado. Tem que entender bem. então, pensamos no balcão de apoio, onde você tivesse toda a parte de atendimento para as reuniões, a gente pensou no cheirinho, porque dependendo do nível, da intensidade da reunião no momento, você entra com os aromas, que a gente sabe como isso é importante, a, a Sônia, do, do Zona do onde a gente foi lá e, e tentou desenvolver alguma coisa. Então, o bem-estar. Primeira coisa, dentro do pensar, vamos desenvolver e colocar as necessidades, associando e agrupando isso. Então, uma sala para 15, 16 pessoas, painel, é, você lista lá, elenca as necessidades e depois vai trazendo isso, traduzindo isso em móvel, em espaço, em utilização. E aí a gente chegou no conceito. A luz, a iluminação, o elecênica. Queria brincar, não queria uma coisa pontual, porque você pode usar metade da sala, a sala inteira, é, um pedacinho só, como são nas reuniões, mas você tinha que causar esse impacto, ia, e a iluminação ser boa e agradável. estudo da cor, a cor também não é por acaso, ela tinha uma linguagem do aconchego, do intimismo, porque você vai estar numa sala, quando tem gente efervescente, quando não, você está conversando com pessoas também que podem sentir isso dentro da, da, da, de um pedacinho pequenininho numa tela, né? Então esse é o espaço é, de, de sala de reuniões que a gente desenvolveu. Tinha um lance da acústica que era importante é, mas isso, essa mesa imensa, ela ajuda e teve, tem que ser trabalhado outros fatores, uma coisa muito importante que, às vezes, quando a gente está desenvolvendo um projeto de sala de reuniões, não imagina, mas também tá pensado e tratado aqui, ok?